No dia 24 de setembro de 2018, ocorreu na Câmara de Vereadores de Pouso Alegre a cerimônia de recondução do professor Marcelo Bregagnoli ao cargo de reitor do Instituto Federal do Sul de Minas e a posse dos diretores gerais dos campi Inconfidentes, Machado, Passos, Muzambinho, Poços de Caldas e Pouso Alegre. A abertura da solenidade foi marcada pela apresentação do coral Encanto, formado por servidores e alunos do IEF Sul de Minas Campos Inconfidentes e comunidade local. Estiveram presentes na cerimônia, além de servidores, seus familiares e alunos do Instituto Federal, autoridades civis e militares, políticos e representantes de várias instituições do Sul de Minas. Eles assistiram ao professor Marcelo Bregagnoli ser reconduzido ao cargo de reitor do IEF Sul de Minas e, na sequência, dar posse aos diretores gerais, eleitos em abril deste ano, para mandato no período 2018-2022. A gente precisa pensar numa nova forma de fazer educação. Acho que pensar em novas metodologias, em novos formatos que unam, né? Não só o ensino em sala de aula, mas os projetos científicos, a extensão a acadêmica, né? o empreendedorismo, a inovação, a ciência. A gente precisa trazer mais esses elementos para a sala de aula, de forma que os alunos eles tenham condições e que é, eles tenham a possibilidade de ter uma educação transformadora de fato. O grande objetivo e a grande, o grande desafio foi o que a gente colocou na época de campanha, né? é tornar cada vez mais o Campo Machado como uma referência nacional. Agora são desafios novos, é, alguns ajustes e mudanças que... Acho que o Instituto Federal ele tem que fazer, né, em relação à questão de ensino, em relação à atividade de pesquisa, extensão, é, lembrando que esses ajustes sempre para melhor, né? Olha, o momento agora é de felicidade, né? é um Momento de alegria, de integração, de conciliação, aproximar as pessoas, porque as pessoas de fato são aquilo, é aquilo que mais é, aquilo de mais valioso na nossa instituição. Aproximando essas pessoas, nós garantimos que os processos sejam mais eficientes. E, nesse sentido, nós vamos manter e, se possível, aprimorar e melhorar a nossa escola no contexto sul-mineiro. Em Confidentes, assumiu a direção do campus Luiz Flávio Reis Fernandes. Em Machado, Carlos Henrique Reinato seguiu para seu segundo mandato. No campus Muzambinho, a direção ficou a cargo de Renato Aparecido de Souza. Em Passos e Poços de Caldas, respectivamente, os então diretores Pro Tempore, João Paulo de Toledo Gomes e Tiago Caproni Tavares, foram eleitos diretores gerais. E Mariana Felicete Rezende se tornou a primeira diretora-geral do IEF Sul de Minas, no campus Pouso Alegre. Talvez um olhar mais feminino faça uma, um pouquinho de diferença na nossa instituição. Que a gente consiga abraçar mais todas as demandas, mas com, de uma forma mais delicada e, e crescendo com qualidade. Então, eu espero que eu consiga é, unir todos, sejam os técnicos, sejam os, os professores e também os alunos, numa busca por um crescimento com qualidade, onde as pessoas sejam valorizadas e a gente jamais esqueça que a gente está numa instituição de ensino e que o mais importante são os alunos. Eu imagino que a marca da nossa gestão será conduzir o campus nesses próximos quatro anos com diálogo e planejamento. Ou seja, abrir a gestão de uma maneira democrática para que todas as instâncias colegiadas internas do campus possam atuar com percepções próprias e equivalentes àquilo da área de atuação de cada setor. Além disso, uma das propostas nossas é poder gerenciar o campus com escassez de recursos. Né? Então, eu imagino que a marca nossa deverá também fazer mais com menos. Eu acredito que a gente vai continuar ainda tendo que superar vários desafios, entre eles desafios econômicos, né, orçamentários, para a manutenção do próprio campus. Né. Hoje nós estamos lá em passos é, há oito anos praticamente, o campus ainda em, em construção, várias obras, então é importante a continuidade do próximo governo, é, em pensar na, na educação, né? porque se não houver investimentos, a gente não vai conseguir atender com plenitude as nossas demandas regionais. Na cerimônia, os três ex-diretores gerais de Inconfidentes, Muzambinho e Pouso Alegre, que terminaram neste ano seus mandatos, foram homenageados pelos serviços prestados ao IEF Sul de Minas. Os presentes, Miguel Angel, Isaac Toledo Delpino e Marcelo Carvalho Botazzini, receberam um agradecimento especial do reitor Marcelo Bregagnoli. Quando se fala do Instituto Federal, que é multicamp, né, quer dizer, nessa configuração multiunidade, a gente só é mais forte eu falo mais forte porque a gente já é forte, mas se a gente estiver efetivamente integrado. Essa é, mola, em alguns momentos, ela na gestão passada, ela sofreu algumas, algumas lesões, vamos dizer assim. Né? E agora a gente vê oito campi alinhados no pensamento institucional em prol do aluno, em prol da qualidade do servidor, da qualidade de vida do servidor e isso é muito bom. Quando você escuta aqui da fala de seis é, diretores impulsados, esse compromisso porque foi verbalizado, isso é muito bom, bom porque nos anima, né? nos dá horizontes, então a gente acha que essa questão da integração, acho não eu tenho certeza que é a integração que nos fortalece, porque nós não somos concorrentes entre as unidades nós temos que fazer mais à frente da rede federal. Então a gente tem que estar sempre acima da média. Esse é o mais importante Ricardo, Acima da média em termos quantitativos e em termos, sobretudo, qualitativos. Música